E aí galera, beleza. Dragão aqui na hora testando pra vocês. Working Ball, eu acho que é o nome certo dessa desgraça. Cadê a... Power mostrei. Powering Shield. Powering Shield. <risos> galera, vocês não tem noção. Essa desgraça é muito forte, velho. Olha que coisa OP. Quando você tá aqui, né, beleza. Ela é como se fosse uma viva, Como se fosse uma diva. Sem... Eu acho que tem com uma diva, é mais como se fosse a Aurissa, né? Essa metralhadora não pega de muito longe, não causa muito dano. Ó. Ó. quer dizer, causa até um dano legal, vocês estão vendo, velho. não é tanto dano, parece mais, tá ligado, a Aurissa. De perto que essa bicha causa mais estrago. Entendeu? E vê só, a teoria dele é: shift, ele vira bola. E ele pode ter uma movimentação bem absurda Não sei quanto de, de alguma coisa que ele recebe aqui Se ele esmaga os oponentes Vamos tentar ver, né? Vamos ver se alguém causa dano aqui, esmagando aqui Não Mas uma coisa interessante é Se você tiver segurado o shift Mirado em algum lugar Isso aqui, ó Ó, ó como é que isso funciona, tá? <risos> isso funciona como se fosse aquela Aqueles guindastes, né? Com aquela bola pesada, né? Ai, é que nem a... Você segura o botão direito, né? Ó, e quando segurar, ó, deixa eu dar, o cooldown é 5 segundos, ó, ó. E fica. Ó, olha isso, cara. Isso aí dá pra escapar. Facinho, cara. É um tanque. É um tanque que diva, velho. Tipo ali, ó. Vamos lá, galera, da... vamos divar, fundão Aí você vai, ó. Pá. E a metradora dele, velho, olha pra aí, ó ó. Vira em bola. Tô pulando, tô indo embora. Ó, e vira de novo. É muito OP, galera. É muito OP, velho. Aí, ó. Ué. É. É um estudo. Não sei quanto defesa eu usar, mas, ó, proteção, ó Eu ganhei 100 de life de. Ali momentaneamente. Nem fosse o negócio da da. da Cimetra. E.. A ah, dele que é interessante, é um controle do caralho, vê, Ó o que, que ela faz, ó. A gente toca, se pode. E é muito dano, velho. Esse bicho é um life bom, tá ligado? Uma bomba dessa que arranca metade do life desse bicho. Eu acho que esse bicho deve ter o que? Por volta de 300 de PV. E life É muito OP, galera. Vocês não tem noção, velho. É muito OP. A Blizzard tá cheirando umas ervas do caralho quando criou esse bicho, velho. Não é possível não, velho. Criou realmente um, um, uma porcaria de um de um tanque que tem um, uma movimentação do caralho, tá ligado? E o escape dele, ó, é absurdo, ó. ó. Se você tomar a habilidade disso aqui, né, de controlar, você faz cada coisa absurda, tá ligado? Ó, ó, ó. Olha que eu tô? <risos> Ele daiva, galera. É tipo mais um tanque pra dive. Ou seja, combinar essa desgraça com o Ish uma diva velho! Não tem! Não tem pra onde, velho! A cimeta com... A manha manha é da simeta com baixo, tá ligado, agora? Tipo, com isso aqui, velho, tá muito fodida, velho. Mas a Blythe fumou erras, tá ligado? Quer mudar de verdade o, o, o meta, velho. que o bagulho, ó, é louco, velho. Eu nem lembro como é que mais... Onde é que era é, né? Aí eu não tenho um nem nada. Pronto, deixa eu mostrar o um emote pra vocês, galera. Vou aproveitar pra fazer uma coisa completa. É muito OP, velho. Ó a cara de... dessa desgraça, velho. A Drizzy nem liberou a fala, parece, do bicho. Você bota aqui, ó, shutdown. Você não escuta ele falando shutdown, nem porra é nenhuma. Ela passa tá deixando. Ah. <risos> Secretamente. As skins não foram liberadas nenhuma. Isso aqui é o PTR. PTR. E. Olha que merda, cara. O logo Olha que é normal. A apresentação de stack É uma coisa ridícula, velho. As arma, a arma dourada dele não tem como ver, ó. Não tem, não tem como botar a gold para saber. Mas para quem tava com a dúvida, ele não vai ter a bola dourada, ele vai ter a metranca dourada. Aqui é a metranquinha, então vai é isso aqui que vai ficar dourado. Não vai ser conjunto completo, é só essa metrãquinha aqui Que tosco velho, que coisa louca velho Vamos ver se a gente acha uma partida, aqui no PTR é bem complicado achar partidas O tema de roles vai facilitar a minha vida, tá ligado? Porque meu problema maior era só treinar, tá ligado? Olha, que perfeito, cara perfeito velho, puta merda Quase pegava tem uma mãe aqui na certa, eu vou cair ali em cima, quer ver? Olha, é, já subiram ali, ó. E o cara.. Fica... Ah! Como é que ele subiu aqui? Ele, te... ele, se... ele fica segurando, né? Como é que ele subiu lá? Ah, eu acho que eu perfeito. Os caras tem a manha já do bicho, velho! Que foda, velho! Bora lá, vamos lá! Começar! Quem tiver manha de ouriça vai jogar muito bem com esse filho da puta, velho! Como é que é o nome dele? Rato... Hantaro, né? vale pegar um life valeu para vocês fica aí é Eu tenho que dominar esse bicho ainda melhor. Eu preciso defender umas coisas. É, tem que tomar cuidado, senão eu vou morrer. Eu acho que eu vou, voltar lá. Wuh! Toma! GG, filho da puta! MERDA Valeu O pior que não do strike do Strike Nossa, o Targo tudo aqui! E quando eles ultam, dá um life do caralho, velho. Que porra é essa? Pegar o de novo. Pronto. Vai, Priscila. Minha Meu, Meu irmão parece o Robocop, velho. O bagulho é louco, velho. Bagulho é louco, velho. Ele é muito forte, galera. Vocês não tem noção como ele é forte, vai.